Acerca da lógica, julgue o item que se segue. Se as proposições, a afirmação foi feita pelo político e a população acredita na afirmação feita pelo político forem falsas, então a proposição, se a afirmação foi feita pelo político, então a população não acredita, também será falsa. Então é uma questãozinha de tabela verdade. Vamos lá, a afirmação. Ó, a afirmação foi feita. Isso é falso. Então, essa primeira parte aqui é falsa. A segunda parte, a população não acredita. É o contrário dessa aqui, ó. Aqui, ó, é a população acredita. Ali já é a população não acredita. Então, se a população acredita, é falso, a população não acredita só pode ser verdadeiro. Agora sim, eu vou julgar, eu vou calcular. Verdadeiro, né? Falso com verdadeiro no C então. Né? A setinha representa o C então. Falso com verdadeiro no C, então, Falso com verdadeiro no C, então vai dar verdadeiro. Por que, que vai dar verdadeiro? Porque só dá falso no caso da Vera Fischer. V com F dá F, caso contrário dá V. Essa é a tabuada do centão. Então só dá falso no caso da Vera ficha V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, qual é a jogada? Como aqui não apareceu a Vera Ficha, com certeza o resultado é o quê? Verdadeiro. Então, olhando ali as opções, ele está falando que é falso. Olhando as opções não, né? Olhando aqui o item, ele está falando que é falso. Então, se ele falou que é falso, esse item na nossa prova estaria o quê? Errado.